Fala aí galera que curte o meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, motorista Uber 99 Cabify aqui da cidade de São Paulo, ou seja, motorista de aplicativos, e hoje eu vim trazer essa novidade pra vocês. Vocês sabiam que agora a Uber, aqui na cidade de São Paulo, pelo menos, eu não tenho certeza, eu vou apurar direitinho quais são as regiões que já tá mostrando, mas ela está mostrando pra gente antecipadamente quando a viagem será em dinheiro ou cartão. É isso mesmo, eu vou mostrar para vocês agora como é que a Uber está fazendo para mostrar pra gente como é, quando a viagem será em cartão ou dinheiro. Como vocês podem ver aqui na tela, essa estrelinha ao lado da nota do passageiro, vocês verão que ela estará ou branca ou preta. Quando ela estiver preta, igual essa imagem, vocês vão ver que a viagem será em dinheiro. E quando ela estiver branca, igual essa imagem, vocês verão que a viagem é em crédito. Ou seja, a Uber está começando a mostrar para gente, começando a atender a, a, aos pedidos dos motoristas quando a gente reclama, falando que precisa mostrar destino, precisa mostrar antecipadamente essa viagem é em dinheiro ou cartão para a gente se sentir mais seguro na plataforma. A Uber, aos poucos, ela está implantando essas novidades dentro do aplicativo. Beleza? Só lembrando, pessoal, que antes do aplicativo Uber implantar alguma coisa na, nas cidades, ele geralmente começa a fazer teste com alguns motoristas. Se você está com seu aplicativo atualizado até o, a última versão que saiu na Play Store ou no sistema de iOS e ainda não está aparecendo as estrelinhas quando você recebe uma chamada no, no aplicativo, deve ser porque ainda você ainda não entrou na fase de teste. Mas eu acredito que todo mundo, nessa nova versão que lançou no aplicativo, já tá saindo as estrelinhas ao lado do. Ao, ao lado da estrelinha. Já está aparecendo essa estrelinha ao lado da nota do passageiro. Beleza, pessoal? É um vídeo rápido só para alertar vocês que agora a Uber já está mostrando. E se vocês notarem essas estrelinhas do lado do, da viagem, será para vocês já ficarem sabendo quando a viagem será em dinheiro ou cartão. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, já dá aquele joinha para ajudar com que os próximos vídeos sejam divulgados pelo YouTube, para me ajudar a crescer também no canal e trazer novidades, dicas e coisas importantes sobre o mundo de aplicativos para vocês. E, e não deixe de assistir os meus próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, falou, tchau!